Olá, aqui é o Pio, e hoje eu vou fazer o um unbox depois de ficar um tempo sem mouse fazer o um unboxing do mouse sensei da SteelSeries então vamos tirar essa capa da SEDEX aqui que tá feia pra caramba, pera aí como a produção já preparou pra mim, eu vou trazer outra então tá aqui ó, é o SteelSeries da Sensei Sensei da SteelSeries, quer dizer e é um mouse bom eu cansei de raizer, né? Então eu resolvi trocar um pouco. E esse daqui é bom pra caramba. Tem até ó, o mesmo aqui que eu usava. E vamos ver o que tem dentro, então. Dentro vem o manual manualzinho que eu não vou abrir porque é manual básico vem um adesivo dentro provavelmente vamos abrir para ver, vai adesivo da TioSeries manual explicando o básico em várias línguas o que interessa é o mouse então vamos ver o mouse Né? Ele é, você está vendo que ele é um metal, meio que escovado, bem bonito. Ele é, amb ele é ambidestro, ó, tanto pra quem é destro que pra quem é canhoto. Ele funciona do mesmo jeito, com os dois botões na lateral aqui, com os dois botões na lateral aqui. A logo da X liga. Mas eu vou mostrar aceso Para mostrar como que fica mais bonito. E ele é RGB, você põe a cor que você quiser é pelo software. Aqui você configura o DPI, o scroll, gostosinho. E aqui é os pads, são três pads pra facilitar bastante o deslizamento. E aqui tem um, um leitor, ele só ligado que aparece. Então eu vou mostrar ele ligado agora. Bem, é ele ligado aqui. Tá meio fora de foco. Porcaria, aqui não foca direito. Não dá pra ver direito, mas tá escrito Sirius aqui ó, No leitorzinho que eu falei E... Esse é a cor padrão que vem, né? Cor ambar, né? Laranja, sei lá ó, Tem cor no scroll e tem cor aqui também, só que aqui ó, Só quando liga pra mudar o DPI E o programa é esse aqui, ó vou, vou dividir a tela pra vocês verem Tá aqui, ó você escolher a configuração, você pode mudar tudo, ó Desativar os botões, tudo Eu tenho uma configuração minha que é essa aqui, ó que pode ver quando eu ativo, muda a cor. Embaixo tá escrito B. joga Ah, apareceu. Você pode escrever o que você quiser. Você vem aqui. Aqui tá esquecido de mas é de outras configurações. E tá aí, galera. Esse é o mouse. Joguei já bastante. Mudou muito. Comparado com o que eu tava usando. Ó. O que eu tava usando era esse aqui, ó. Porcaria nem aparece É <risos> um sem fio É horrível Mas é isso aí galera Se gostou, dá aquele like hein? Se é novo no canal, se inscreve aí E se quiser mais unboxing, é só falar Beleza? Aquele abraço, falou, valeu